Olá a todos, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um workshop da casa da Leroy Merlin. O meu nome é Marta Marques e hoje vamos dar-lhe algumas dicas e sugestões de como pode preparar a sua horta para este outono-inverno. Para me ajudar com este tema, tenho aqui hoje comigo a Carla Vinagre, engenheira agrónoma e, claro, uma apaixonada por este tema das plantas. Além disso, a Carla também é formadora nesta área. Carla, muito bem-vinda e Olá, obrigada Marta. por ter aceito muito, o nosso convite. Muito, muito obrigada mais uma vez pelo convite. E, e hoje vamos explicar uh, o que é que as pessoas podem lá em casa plantar agora nesta época do outono, outono e inverno. Claro. Uh, hoje estamos mesmo em outono, não é? Uh, está a chover imenso. E Carla, um... a minha primeira pergunta sim, é força. Quais são os produtos que nós podemos plantar nesta altura para, para colher depois? É assim, a nível de hortícolas temos, temos ainda bastante, bastantes variedades que se pode optar Temos aqui um, algumas em sim. cima, não é? Trouxemos a couve portuguesa, okay. uh, que é a couve típica do, do Natal. Ah, então esta é a Sim. altura certa para começarmos a plantar? É, aliás, nós já estamos mesmo no, no, limite. no limite. As pessoas em casa, se quiserem, aproveitem agora esta semana para comprarem para aproveitarem aqui as dicas que nós estamos a dar hoje. Se já tiverem floreiras em casa, ótimo, se não podem adquirir também na, nas lojas. Um, quem tem terreno em casa também pode começar já a preparar. Deves esperar agora estes dias que tem estado a chover. Pois, não convém. Não convém, não é? não vai estar ali a patinar com, com a enxada ou com o trator. Então, temos aqui a nossa couve portuguesa, Sim. temos a alface. a alface. Temos a alface francesa e a frisada, são variedades que são resistentes agora ao frio também. Convém adaptar também... Assim, em princípio, o que está havendo agora nos viveiros e, e nas lojas é o que é típico destas alturas, não é? Uh, mas convém a pessoa também ter cuidado. Por exemplo, nós trouxemos algumas sementes, Convém lerem nas embalagens se estamos na época também da sementeira. Okay, porque às vezes oferecem... Nas embalagens conseguimos sempre encontrar essa informação. Conseguimos, conseguimos. Tem lá um quadro onde diz qual é a época da sementeira, seja em local definitivo ou seja, por exemplo, em alvelo. Mas convém terem essa atenção. Se não souberem, também podem pesquisar e ou verem este live <risos> que nós vamos, vamos explicar. não é? Então temos a couve portuguesa, eu trouxe também brócolos, Uh, os brócolos uh, pertencem à família das couves, por isso nós estamos na época das couves, das brássicas. Uhum. Uh, vocês podem comprar a couve penca, a pão de açúcar, uh, a, de, a, a portuguesa. Há vários tipos uh, dentro sim, daquilo que acabo de A decoração, trouxe, vários... a rábano, uh, o romanesco, que agora também está muito na moda, que faz assim uma figura tipo geométrica também muito engraçada. Os brócolos, a couve flor é tudo plantas que aguentam e gostam muito destes, destas umidades. E desta não altura tanto da do ano. chuva, mas mais do frio, não é? Aguentam-se mais gostam, facilmente. gostam da chuva. Gostam, gostam, também gostam da gostam, chuva? Gostam, gostam, ah, gostam. Aliás, bom. em casa convém, quem for fazer em varanda, convém ter cuidado com a rega, porque se for uma varanda que esteja coberta, convém Ai. a terra estar bem úmida. E as alfaces, as pessoas às vezes acham que não pode ser no inverno uh, uh, a céu descoberto, mas estas variedades aguentam bem estas alturas do ano com algum frio, por isso sem problema. Não há problema nenhum. Não. Muito bem, então e do que é que nós precisamos para começar a plantar? Quais ah, são os um, que nós precisamos? Antes disso, desculpe, falta-me só dizer, nós só trouxemos isto, mas ainda podem aproveitar para plantar as beterrabas, a cebola, o alho francês. por acaso foram as sementes que, que nós sim, também trouxemos, sim, que as sim. pessoas podem semear? Sim, as Pizzas, os nabos também podem semear agora nesta altura, uh, também já a espinafre, rúcula, quer dizer, é, é tudo variedades que podem aproveitar para para esta altura. Nós aqui só, te, só trouxemos estas, mas depois lá em casa, se encontrarem nos viveiros, uh, podem comprar... Nenhum. Não não, Não, não, não. demora se calhar um bocadinho mais tempo, quando estamos a semear. Uh, sim, claro. O ideal é vocês comprarem, tirando a, a nabissa e, e o nabo, mas o resto das coisas que eu falei, comprarem já assim, em uh, nos pés e, e plantarem. Até porque as couves, era o que estávamos a dizer, para o Natal, o ideal é dar 3 meses até, até ela estar bem desenvolvida, uhum. por isso já estamos aqui um bocadinho já até o Natal. Mesmo já, estamos, <risos> já estamos mesmo em cima. Já estamos sim. Então, artigos que nós precisamos para começarmos a plantar o que temos aqui. Olhem, a nossa ideia vocês em casa aproveitarem realmente estas floreiras, nós já temos aqui uma, uma de tamanho maior, não é? Sim, que já está preparada. Já está preparada, em que nós colocámos um pé de bróculo, um pé de couve portuguesa, as duas variedades de alface e depois colocámos também o um amor perfeito que nós já vamos explicar depois também um bocadinho são plantas ornamentais que aguentam também esta época do frio e que ficam muito bem com as nossas hortícolas o oh, Carla, e nós não podíamos aproveitar por exemplo o espaço que temos ali vago para colocar mais pezinhos? É assim, poder podem, o problema é que depois elas começam a crescer muito e começam a ocupar muito precisam espaço, espaço, precisam de espaço ok? Pronto, esta floreira eu acho que é uma floreira que comporta perfeitamente um pé. Nós vamos plantar uma couve, uma alface e vamos depois pôr aqui uh, uma, a tagete uh, que é uma planta também ornamental, que uh, dá flor uh, agora nestes meses, até uhum. novembro e é muito amiga das hortas porque protege e afasta muito as nossas culturas ah, é dos insetos. Uh, e faz aqui um trabalho... Daquilo que não faz tão bem. Exatamente. Para além de ser muito bonito e fica bem na horta e, na, e na, nas varandas, não é? Acho que também tem esta dupla função de, de, de ajudar. Podemos dizer então que são flores de inverno? São flores de inverno, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Então, a nossa floreira. A nossa floreira. Temos aqui também uma pá. Sim, convém, não é? E? Uh, e um, um ancinho de mão, não é? Que ajuda muito. Eu, por exemplo, na nossa horta, nós também temos uma horta é o que eu normalmente, assim, para cavar e remexer a terra tem que ser uma mesmo de dois bicos ou uma mesmo, mas em casa, não é, e para pequenas áreas e para plantar, isto realmente dá muito jeito. Quem tiver mesmo terreno em casa, não, não, não precisa de fazer aqui estas floreiras, Deve estar a, a preparar a terra, a seguir estas chuvas, fazer de preferência os camalhões, que é um gen de uma alturazinha uhum. e depois então preparar a plantação. Pode também optar por esta consociação que nós vamos fazer aqui, ou seja, uma couve e uma alface, uma couve e uma alface, uma couve e uma alface. Ok, bem? muito bem. Então, neste caso, nós já temos aqui a nossa manta geotéxtil. Isto Sim. serve para quê, Carla? Olhem, isto vem isto... em rolo, portanto, nós bem aqui rolo, já cortámos mais ou menos à medida, cortar sempre um bocadinho a mais, não é? Sim. Perguntam-nos sempre muito para que é que serve isto e se é mesmo necessário. É assim, a planta não vai deixar de crescer ou a coisa não vai correr mal, mal só se as não isto, a claro. Agora, isto serve aqui um bocadinho de tampão para não deixar a água sair completamente, porque reparem, ela... Isto por baixo tem, tem, tem estas farripas, não é? Por isso é fácil a água também sair. Uh, e então é uma forma de reter também aqui um bocadinho a terra, não deixar a terra completamente a água sair. E o lixo possam também Exatamente, e ela, e ela acaba por. Isto assim. convém entrar para dentro ou deixamos assim para fora? É assim, normalmente nós deixamos assim primeiro para suportar o peso okay, do que vem terra. a seguir, mas depois podemos tapar. O que vem a seguir? É, é argila, é argila A argila, expandida? argila expandida, que são estas bolinhas que vocês podem ver, não é? Isto não tem quase peso nenhum. Esta argila serve para quê, Carla? É, serve também precisamente... Desculpa. agora vem um bocadinho de barulho. Vou só aqui um bocadinho. Ainda se coloca aqui uma quantidade boa. Sim, normalmente dois ou três dedos da altura. É assim, se vocês não tiverem isto em casa, se quiserem aproveitar... Hum, pedrinhas ou seixos uhum. ou... há pessoas até que partem mesmo os tijolos velhos e, e, e fazem aqui um bocadinho isso, uhum. pronto, podem optar eu acho que a argila é muito prática e, hum, e podem perfeitamente reutilizá-la depois para outras plantações não tem que estar a deitar fora se quiserem entre no lado de floreira pronto. isto serve para quê? Serve precisamente para manter a drenagem do, da floreira, porque senão o que é que vai acontecer? Se a água não tiver também aqui alguma drenagem as raízes facilmente vão apodrecer, não é? Por isso ajuda a drenar. a drenar. Sim, a, a drenagem. drenagem. Sim, okay. sim, sim, sim. E agora? <risos> agora vou precisar aqui precisar da sua ajuda. ajuda. Sim, pronto. Um, e assim, eu, eu, eu acho que é sempre melhor vocês lá em casa optarem por comprar sempre substrato biológico. Ou que esteja autorizado que é que para... Que utilizar aqui sim, também. Este de Le Roi diz mesmo orgânico, é mesmo autorizado para a agricultura biológica, eu acho que não vale a pena para quem, estar, quem está a produzir hortícolas para consumo próprio estar a utilizar químicos, e quando nós falamos em químicos não é só substra, os, substra, os pesticidas, claro. é também os substratos, é os adubos. Por isso, e vocês na vossa loja, cada vez têm mais escolha de variedades de produtos biológicos. biológicos, orgânicos. Por isso eu acho que vale a pena. Ora. E os preços já não são assim tão diferentes quanto... E agora encher com terra até cá Sim. cima? Sim, e agora vamos encher bem. Reparem que a terra é muito escura, ou seja, tem bastante matéria e orgânica. É coloca o adubo, Carla? Mistura-se com o açúcar, É assim, normalmente, as é assim, depende do tipo de adubo que estamos a falar. Nós a, a seguir a plantarmos, eu vou mostrar como é que eu costumo fazer. Sim. Como é que eu costumo fazer... É vou -me Carla gosta pôr as mãozinhas na terra. É, eu tenho um problema. Eu nunca uso luvas, é um problema. Por isso é que eu nunca tenho as mãos <risos> <risos> Nunca tenho as assim minhas Não, não consigo, é um problema mesmo. Um... Vamos mais um bocadinho de ou está bom assim? Eu acho que está bom, depois se for tá. preciso já corrigimos aí um bocadinho. Pronto. Um... Ah, estávamos a falar. Um... Há vários tipos de adubos, vocês têm, têm, têm vários adubos. Neste caso, a Carla escolheu estes. Eu gosto muito deste, até vou mostrar assim. Pedro, assim fica bonito. <risos> Não sei se é assim. Um, este adubo granulado é, é orgânico, é autorizado para a agricultura biológica uhum. um, e é de guano, é de cocó de morcego. Okay. Um, eu uso muito lá na, na nossa horta e mesmo lá na nossa plantação também. Um, e isto é muito prático porque é um granulado. Uh, nós podemos pôr... Uh... E mistura-se aqui com o substrato? Não, não, não. não. Agora quando formos plantar, uh, quando fizermos o buraquinho, Podemos pôr ou junto do pé mesmo da hortícola, ou então uhum. no fim da plantação nós com o dedo fazemos um furinho, fazemos assim um furinho, eu já mostro melhor, e depois pomos lá as bolinhas, okay. eu já mostro, está bem? Então, vamos começar aqui por qual? Uh, é assim, uh, se vocês tiverem a varanda, depende da exposição da varanda, uhum. ok? O ideal é aquilo que é maior, que vai crescer mais em altura, uh, ficar mais encostado à parede. Ok. Fica okay. mais da parte de trás da floreira. Exatamente. De Forma a não fazer sombra para as coisas que são mais baixas. Ok? Pronto. Como nós vamos fazer a plantação da couve, eu vou imaginar que o solo, a maior exposição é de onde vem a câmara. Pronto. Ou seja, vou encostar a minha é couve... É como se estivéssemos aqui a parede. Exatamente. Como a parede estivesse aqui. Vou encostar a minha couve mais aqui. Quem diz a couve diz um bróculo. Eu também podia pôr a couve aqui. E um brócoli aqui. Eu é que tenho receio que isto depois às tantas fica aqui. Começa a ficar com Uma coisa, coisa muito grande, por isso vamos fazer só... pronto Uma coisa que, que eu com os meus alunos das práticas, não sei se eles estão a, a assistir ao live ou não, coitados, porque eles estão <risos> já o dia todo a ouvir-me, por isso já não devem ter muita paciência. pronto O que eu digo é, esta parte toda, o torrão, convém estar todo mesmo debaixo de terra. Okay. Porque assim, se eu tenho depois a tendência de pôr isto assim um bocadinho aqui à superfície, as raízes não vão agarrar. Ok, isto tem mesmo que estar lá embaixo, ok? Eu, por acaso não sei se vocês conseguem ter a noção da profundidade, Temos se calhar mais ou com ou a câmera. Não, não conseguem, 3Ds, sim mais ou menos pela minha mão conseguem ver mais ou menos, pronto. Sim. Pronto. Um, nesta altura, não sei se a Marta quer já abrir aqui. Posso ir, eu posso ir já ir já pondo um bocadinho desta do granulado. Eu vou-vos dizer o que é a minha opinião técnica, porque depois há várias formas, não é? Há pessoas que, que gostam de pôr já aqui o, o, o adubo granulado, há outras que põem aqui por cima. Eu às vezes gosto mais de pôr... Pessoa, Ricardo, por sim, favor. Gosto de pôr mais o adubo depois dela já estar plantada. Porquê? Porque se eu vou pôr muito... Pode pôr aqui, mais. Espera aí que eles aqui é não sim. conseguem ver, sim. Estão a ver? Isto parece tipo um bocado ração de, de, de coelho, não é? Pronto. Cheira, pelo menos. Eu estou sem <risos> cheira. <eu tô> sem <risos> cheira. Um, se nós vamos pôr aqui muito deste adubo, o que é que vai acontecer? A tendência dos adubos com a água, porque isto é, é, é, não, é, não é uma coisa tamponada completamente, é ele ir para baixo. Por isso, se eu vou pôr muito adubo aqui na cova, uhum a raiz depois já não vai ter muita facilidade em ir lá buscar lo porque a tendência dele é ir para... Então neste, quase, neste caso a quantidade necessária é o que tem na mão, Carla? Não, não, não. É eu, muito menos? Não, o que eu faço é, eu não ponho muito, eu ponho ah, só não, aqui okay. um bocadinho e depois tapo, ok? E só depois dela estar mesmo já aqui plantada... Põe mais um bocadinho por cima. É que eu ponho aqui por cima. Ok. Ok, pronto. Assim, este adubo, ao contrário dos químicos, que normalmente são aqueles azulados, este adubo não faz mal nenhum estar em contacto com a planta, porque ele não é químico. Este adubo é orgânico, é orgânico. o quê, Carla? Exatamente. Uh, uh, olha, isto é o alimento para é alimento para a planta, dá, dá, dá imensos nutrientes à planta. Um, e assim, estava-me a perguntar há bocadinho, por causa da época, depois do crescimento das couves, por causa do Natal, uhum. quem for plantar esta semana, para tentar ainda ter covespado para a ceia, para ser um bocadinho para Convém comprar estes tipos de adubos e, se calhar, talvez de 15 em 15 dias, dar aqui um bocadinho deste reforço. Ok, boa. Não ponham uma mão cheia destas para aqui, só para isto, que isto é imenso, está bem? Mas convém porem assim um bocadinho à volta e depois a seguir a porem, a regar. Está bem? Convém ir regando, porquê? Porque isto é um adubo de libertação lenta Vai se desfazendo com o tempo uhum. e assim ela vai tendo sempre nutrientes uh... necessários. necessários tá bem? Okay, eu posso Agora segurar. fiquei com isto na malta. Temos então para, para, para aqui, sim. Outro aqui, eu então, ponho aqui. Depois Sim. Depois a seguir, as alfaces. As alfaces. Essa, esta é a francesa, que é uma folha assim um bocadinho mais lisa. Eu vou pô-la aqui. As alfaces... Portanto, a alface é mais pequena, fica mais da parte da frente. Exatamente. É a alface vai crescer mais em largura, não é? E esta vai crescer mais em, em não altura. Não adubo. Não faz mal, não faz mal. Temos que colocar por cima agora, Sim, não é? sim, sim. Vamos aqui por cima. Um, as alfaces vão crescer mais rapidamente, ok? Apesar de, no verão, uma alface entre um mês, um mês e meio, está ótima. Agora, com, com a baixa temperatura, por causa do outono e inverno, é normal que ela demore um bocadinho mais, é ok? Mas pronto, mas ela vai sair primeiro do que, do que a couve, Por isso, a pessoa em casa, assim que ela estiver pronta, pode substituir por outra alface. Portanto, fazemos a colheita de uma e, e pode podemos pôr outra. outra. Há pessoas até que fazem uma coisa. Eu, por acaso, não, não tenho esse hábito, mas há pessoas que até vão tirando só algumas folhas à volta. E vão deixando crescer as outras e vão tirando. imagina, uma pessoa que viva sozinha. Pois, é? se tirar uma alface, se calhar mais facilmente estraga-se. Sim, apesar de. atenção, vocês, quem, quem começar a fazer isto em casa e começar a usar produtos biológicos, vai perceber que uma alface tratada com coisas biológicas no frigorífico dura muito mais tempo do que uma alface convencional, ok? Ok. Uh, mas, mas podem também fazer isso, podem tirar as folhas à volta, as mais velhas, e vão deixando o pé e à medida que ela for crescendo vão tirando. Ok, então, podem ter salada todos os dias. Onde é que eu posso <risos> plantar tirar. uma delas? Agora vai plantar uh, a tarjeta, que fica bonita aqui, então, por exemplo. Então, vamos lá ver okay. se eu aprendi alguma coisa. Força, força, força. E ainda falta colocar, mas depois... Ah, já pusei já um, um, um, um, um bocadinho, okay. sim, sim. Então esta vou pôr aqui da parte da frente, vou fazer então Sim. o nosso buraquinho. Este aqui tem que ser maior, não é, Tem que Porque ser. Raízes... Olhem, uma dica, uma dica aqui para as pessoas em casa. Estão a, a ver esta planta? Esta planta já está há muito tempo no vaso, ok? As, as próprias, raízes já, as próprias assim raízes já não estão branquinhas, branquinhas. Ela devia estar completamente branca e já está um bocado castanhada. O que é que nós podemos fazer para dar aqui um, um boost aqui à planta? Cortar aqui um bocadinho as é raízes, passe. ok? Marta se quiser fácil que eu vou cortando aqui. Agora estou com medo de magoar aqui a nossa alface. Não, não tenho medo. Também se for preciso, nós damos aí um jeitinho. Arranjamos aí um bocadinho de espaço para ela. Aqui dava para termos quatro couves, por exemplo. Duas couves, duas alfaces? Uh, mais ou menos. Depende aí, depende aí do crescimento. Por exemplo, os brócolos crescem à altura, mas também crescem muito que tá ao lado. Tá bom sim acho que sim okay. Força agora colocamos sim convém pronto essa parte da raiz tem que estar mesmo ok tá pronto perfeito agora tem que agora calcar bem tudo sim e depois pode pôr um bocadinho do adubo que nós falámos também aqui no sim colo. claro claro claro claro okay. olhem para vocês terem noção eu lá na nossa horta uma vez por mês adubo com este adubo destes biológicos. Uhum. E normalmente, adubo na lua cheia. Eu tenho feito muita coisa com as luas agora e é espetacular. não imensa essa diferença e é ótimo. E adubo na lua cheia e, e de facto o adubo resulta, resulta assim. Uh, mas não tem que fazer pelas luas, mas uh, Bom, se vocês adubarem... Se agora para as covas do Natal para exatamente. ver se o processo. Exatamente, exatamente. Pronto, e agora é regar. Muita não, é claro. água, pouca água. É assim, agora como acabámos de plantar, deve-se, aliás, regar bem, ok? Posso? Sim, força. Mas ao ver se não faço aqui estrados. Posso pôr mais? Pode, pôr, pôr mais um bocadinho. Sim. E ali um bocadinho. Não também. quero matar. É um assim, no, no, nos prim, nas primeiras semanas, na primeira semana e agora, principalmente. Aqui uma não faz mal, <risos> esta já está ah, tipo assim. Ah, na primeira semana. Convém, de facto, termos cuidado com a rega, não deixar a terra completamente seca, porque convém as raízes, de facto, irem buscar alimento e se a terra estiver muito, muito seca, elas depois não conseguem ir buscar alimento e podem mesmo não agarrar. Tá Carla, bem? tenho uma dúvida. Quando fosse... regamos, faz mal regar assim por cima da planta e apanhar as folhinhas? Sim, uh, uh, pronto, eu, eu ralho sempre na, na, nas formações... Pé eu ralho, Não, eu nas formações e lá nas hortas comunitárias, quando dou, dou os cursos, ralho sempre quando a malta anda com a mangueira a regar, porque não se deve regar mesmo por cima uh, das folhas. Principalmente nesta altura do ano, em que estão muitas umidades. Pois. Ou seja, tudo o que é mildeus e oídios e doenças de, são doenças de fungos, uhum. se nós temos a parte aérea da planta muito úmida... Tem mais tendência a criar é mais tendência, pronto. Por isso, estes regadores, se não são os ideais, é arranjar um mais de bico, de fininho, okay. e regar junto ao pé da, da cultura. Neste Também... caso, acha que está bom? Sim, está bom, está bom. Está bom. Pronto, esta, esta parte aqui da tela, vocês depois podem recortar, isto não tem que ficar assim, não é? Podem recortar ou pôr assim para dentro, para não dar um ar uh, desleixado, <risos> que isto não Esta fica bem. é uma das opções que sim. as pessoas têm para ter em casa, mas Eu por acaso nós sim. trouxemos aqui uma sim. que também acho que é muito prática e dá para crescer em altura. Para as aromáticas também, não é? Para as aromáticas, que neste caso foi o que nós sim. colocámos ali. Sim, nós trouxemos, uh, por causa da altura do ano, para vocês apostarem mais nesta altura nas mentas, na erva cidreira, uh, tudo o, é, o poejo, por exemplo, tudo o que é da família das mentas, porque é tudo aromáticas que aguentam muito bem e adoram as umidades, ok? Uh, porque vocês estarem agora a fazer sementeiras, por exemplo, dos tomilhos, dos alecrins, das lavandas, é tudo plantas que querem mais solo, Uh, e, não é, e não corre tão bem. Carla, e o processo aqui é exatamente o mesmo que fizemos: leva a malha, a, a não, argila expandida. Não, não, não, não, não, precisa, não precisa de levar. Eu penso que estes tenham. tenham eu não sei, não sei como é que é o fundo destes vasos, uh, podem pôr um bocadinho da argila expandida só para, para aguentar ali a drenagem e depois o substrato, e depois fazer como nós fizemos aqui: abrir o buraquito, pôrem um bocadinho de substrato de adubo se quiserem, ou então por cima, está bem? O adubo. E depois é Nós não falámos destes... Há ah, uh, uh, outra coisa que vocês têm aqui, que eu também gosto muito, que vocês também podem, podem ter em casa. Nós depois acho que vamos ter um live a explicar uh, mais outras coisas... O, de, futuro, de o futuro. futuro. Exatamente. Mas uh, vocês também têm Porque este adubo... Está muita logo, coisa, não é? Sim, há, há um mundo inteiro. Pedro, não sei qual é a melhor, a melhor imagem, se é deste lado este. Este adubo... Uh, isto é um mesmo, uh, líquido, e vocês podem. Isto depois tem aqui a explicação. Isto é, bom para quê? isto é um adubo, só que é líquido, ok? Tem muita matéria orgânica e é. E é... O facto de ser líquido faz com que entre melhor na é terra ma... ou não? Não, é, é, é, é assim. Eu prefiro sempre que vocês utilizem adubos sólidos, está bem? Porque o, o tempo deles no, na terra e depois na própria planta o efeito é muito mais duradouro. Ok? okay? O líquido uh, não, uh, é um bocadinho mais caro também, mas o efeito uh, é mais rápido, mas depois não dura tanto na planta. Okay. ok. Mas pode ser um reforço. Imaginem que vocês têm as flores lá em casa muito amareladas, estão a precisar aqui de um reforço. Vocês compram este adubo granulado, mas depois precisam aqui realmente desse reforço. Este pode ser. Isto okay. tá depois dilui-se na água e vocês o que é que podem fazer? Regam normalmente e depois a última água da rega vai com este adubo líquido, está bem? Ó oh, Carla, ah. e aqui a manutenção da nossa floreira? É Como assim. É depois de estar, já regamos. Sim. Depois de quanto tempo depois é que nós voltamos aqui a regar? É assim, uh, depende onde é que ela está. Se ela estiver num sítio que está muito ao solo o dia todo, Ai, provavelmente, bem, provavelmente o substrato pode secar muito e aí convém a terra estar úmida uhum. e nós irmos vendo se a terra realmente secou muito ou não. Hum, se for num, numa varanda que apanhe pouco sol isso aí também não convém estar a regar muito para não encharcar, não é? Nós não queremos chegar aqui e as coisas estarem a boiar, não é? Claro. Não, não, não convém. O ideal é, é irmos dentro a terra e Sim. tocar e ver se ela está úmida, assim. não é? Tanto a alface como a couve gostam muito de água, ok? Nós também temos aqui, assim, a alface, Nós explicámos porque é que plantámos alface ao pé da, da couve e pode ir bem ao pé da cebola, da, da beterraba, do alho francês, a alface é realmente uma cultura... Pois costura... tá, as amigas plantas e as inimigas, há sim, plantas que nós não podemos colocar sim, na mesma Sim, exatamente, cara. não gostam, não é? Mas no caso das alfaces, alface é realmente uma planta que faz consociação bem como é a parte das plantas, por isso... E é, e é bom vocês realmente em casa também se habituarem, mesmo quem tem horta, a não plantar uma, a mesma variedade só, ou seja, fazer Conventar também... Conventar mais variedade com, no com mesmo sítio. exatamente, porque ajuda a não, a não termos tantas pragas, a não esgotarmos tantos nutrientes do solo, porque tem tem necessidades diferentes, um, aqui, quando nós trabalhamos só com uma floreira, uhum. temos de ter cuidado quando fazemos associações de coisas em que uma pode precisar de muita água e outra pouco. Okay. Mas neste caso por acaso fomos escolher duas As que gostam, gostam realmente de água também a tagete mais ou menos e neste também neste caso a mas... alface não gostasse tanto de água podíamos regar aqui a parte da couve podíamos regar um bocadinho mais aqui na zona da couve okay. e aqui, ou oh, então por exemplo optando aqui por uma por uma floreira um bocadinho maior então já podemos já não corremos o risco não é de estar tudo encharcado porque podemos regar mais junto ali ok não é? uh, mas mas pronto dá e para dá fazer bem. a colheita qual é a forma mais correta de fazermos a colheita? assim, das alfaces Para... já explicamos, não é? Das uhum. alfaces já explicámos. As couves vão demorar um bocadinho mais, não é? Hum, eu acho que se alguém, eu por acaso acho que era giro, não sei se vocês depois recebem ou não, mas acho que era giro, era giro as pessoas em casa enviarem-nos também as fotos. Sim, podem fazer nós as que gostávamos de ver. em casa <risos> nós e gostávamos depois identificar-nos, por exemplo, as redes terem, não Em vez de terem flores, terem mesmo hortícolas, não é? Em vez de terem sardinheiras, e, eu, nada quanto a sardinheiras, que eu gosto, mas mas acho que era giro as pessoas nas varandas terem escuros por exemplo. Sim, sempre. porque há muita tendência hum, de pensarmos que para termos uma horta temos sim. que ter realmente um espaço exterior e às vezes, com, com uma varanda pequena conseguimos não, realmente e, ter uma horta. E, e os produtos alimentares estão a subir tanto, não é? E principalmente as hortícolas, que eu acho que as pessoas devem realmente em casa... Apostar em, em, em culturas que possam depois E sabemos uh, o que é que estamos a comer. Não, e eu acho também um presente giro. Nós no ano passado, na nossa horta, oferecemos couves à família e às suas amigas. Pois obviamente a gente não queria, não é? Uh, porque não como couves. Mas, uh, mas uh, era um presente que nós fizemos Natal e as pessoas acham piada. Até podem pôr um lá e não se oferecer a couve plantada por vocês, que eu acho que tem muito mais carinho, não é? É, é mais claro. especial. Não é? E aqui a nossa flor acaba por não a dar tarjeta... tanto de trabalho. Não, a tagete é realmente muito companheira aqui das hortas, também podem pôr os amores perfeitos. Se não quiserem ter na mesma floreira as hortícolas ornamentais, não faz mal, podem ter uma floreira com as hortícolas e depois outra floreira ao lado com, com as ornamentais, fica lindamente. Uhum. Não tem que estar no mesmo espaço, no mesmo espaço, não é? Mas ao lado já é. Aqui, por exemplo, bom. já não dava para colocarmos um não, perfeito, já ficava não, tudo não, muito não, apertadinho. Não, não, não. Já é muita coisa. Eu, mesmo assim, isso para mim já é um bocadinho, já. Mas mas, mas é suportável, não é? Dá, dá perfeitamente, até porque a couve vai crescer mais assim em altura e a alface mais aqui ao lado, não é? Um, não, este também. Mas depois, é na ótimo. altura da colheita, não podemos ficar aqui e puxar, não é? Não, não a, couve, a couve vamos ter que puxar. É? A couve vamos ter também puxar. Ok. Uma coisa importante, cuidado, até preciso, obrigada Marta, cuidado, vou só mexer aqui um bocadinho, não sei se conseguem em casa, cuidado com a altura da floreira, porque as couves têm realmente uma raiz um bocadinho maior, não é? Vocês não podem arranjar floreiras com a altura Muito tipo pequenas. 10, 15 cm, convém pelo menos em uns 20 cm. Ah, ok, isso é importante. Está bem? Precisa uh, de ter espaço para as raízes. Sim, convém. Porque se ela não tiver espaço para, para as raízes, depois a parte aérea também não cresce, não desenvolve, não é? Porque a raiz é que vai suportar depois todo o peso. É um bocadinho como os nossos ossos, não é? O nosso corpo, não é? Isso não há é, é altura, não é? Carla, já estamos a chegar mesmo aqui ao final sim. deste workshop. Visto, é. passa, passa a correr. Últimas dicas. Uh, últimas dicas. Tenham cuidado, um, porque vão apanhar fungos de certeza. Não falámos aqui, mas vocês têm aqui uh, dois, que são para mim são, são, são espetaculares. São os eleitos. São os eleitos, uhum. sem dúvida. Têm aqui uh, alguns produtos para vos ajudar, tanto nos insetos como nos fungos, ok? Tem aqui um que eu gosto muito, não sei se conseguem ver. Pedro, não sei se é assim, se é ao contrário. Ok. <risos> Eu tenho que me fazer assim, não? Isto também. é um tripla ação, uh, porque serve para insetos, para fungos e para ácaros. Ele já está preparado, é só mesmo chegar aqui. Choc, choc, choc, choc. E Mais junto da terra, não tanto nas flores, não é? Não, não. Isto é para as plantas. Ah, é mesmo por não, não, não, não. Okay. Isto é mesmo para se vocês virem alguns sintomas. Nós, nós depois de fazer aí um, um live sobre uh, doenças e pragas isso, que eu acho que era e importante. E como é que podemos atuar? Sim, mas se vocês começarem a ver a folha com um pó branco, com um espeto de bolouro, uh, ou a folha a começar a ficar um bocado amarelada e castanha e quebradiça, isso normalmente profundo. Por são exemplo, fundos. como esta que temos aqui, não é? Sim, como esta é por exemplo aqui, olha. Esta, por exemplo, aqui, precisamente. Pedro, veja lá onde é que, onde é, que é melhor. Aqui. Esta já está okay. bem, já estava a precisar Desde de E um, este produto é ótimo para isso. Este produto porque tem, é, é, é um 3 em 1, ou seja, é para insetos, para ácaros e para fungos. Está bem? Ótimo. Vale muito a pena quem tem hortas e ornamentais Temos em casa, tem que comprar. Este aqui é o preparado às ortigas. Já está feito, uh, eu, eu gostava também de um dia, se fizermos outro live sobre isso, ensinar-vos a fazer os preparados das ortigas em casa, mas isto é um ótimo inseticida natural e adubo, ok? okay. okay. Por isso, a pessoa também pode perfeitamente aqui neste, nesta plantação, chegar aqui e... Pulverizar, um e pulverizar um bocadinho. Porquê? Porque a planta vai absorver o, o adubo, pelos tomas, pela folha, e vai também dar aqui um reforço para além de ajudar a proteger contra os insetos. Está bem? Muito Isto bem. é espetacular. Olhem, peçam, peçam a Pai Natal. <risos> Eu Aliás, aproveitem para comprar, agora para, para, para, para cultivarem as vossas cofres para o já Natal, fiz, já, já estamos aqui a... mesmo na data limite. Eu já fiz a minha lista <risos> de coisas para o Natal. Carla, obrigada. Obrigada mais é uma vez por eu este workshop. Foram dicas muito úteis, acho que a partir de agora Sim. as pessoas percebem que é realmente fácil de fazer uma horta e Não, que podem e ter e uma horta em, em, em casa, façam as vossas hortas, Sim. identifiquem a Le Roi Merlin. E obrigada, Carla, não, mais obrigada uma vez. Obrigado. Obrigada a quem esteve a assistir a este vídeo. E não se esqueçam de plantar já as vossas corpos para o Natal. E todos estes artigos que foram aqui utilizados podem encontrar em lehrou.mehrou.pt Da minha parte é tudo. Um beijinho e até à próxima.